Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! A noite de 5 de setembro foi muito especial, porque foi a data em que foi celebrada a cerimônia de colação de grau de mais de 100 alunos da FATEC Rubens Lara, que concluíram seus estudos no primeiro semestre desse ano, nos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, gestão empresarial, gestão portuária, logística e sistemas para a internet. Toda a turma de novos tecnólogos teve o privilégio de ter como patrono, em memória, o um digníssimo senhor Roberto Costa de Abreu Sodré, que, dentre os muitos projetos bem-sucedidos que idealizou nos campos da educação e cultura, criou o Centro Paula Souza, a autarquia que administra todas as ETECs e, e FATEX do estado de São Paulo e completa, em 2019, 50 anos de existência. Como sempre, a alegria e a comoção tomaram conta de todos os presentes, alunos, familiares, colegas e ex-colegas da faculdade, professores, coordenadores, porque afinal, essa é uma conquista inesquecível, que faz lembrar de todos os sacrifícios, as preocupações, os esforços, o companheirismo e os fortes laços construídos ao longo dos anos. Muito sucesso aos novos tecnólogos na vida de todos vocês! Até mais!